na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, João capítulo 3, versículos 3 e 7 o departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto da zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o um importante núcleo de serviços das seguintes sessões, todas exercendo funções destacadas, conquanto interdependentes. Primeira, recolhimento. Segunda, análise. Gabinete secreto inacessível aos visitantes. Terceira, programação das recapitulações. Quarta, pesquisas. Quinta, planejamento dos envoltórios físico-terrenos. Sexta, laboratório de restringimento, Gabinete secreto inacessível aos visitantes. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Todavia, os postos-chaves, assim como a direção-geral do departamento, ainda cabiam a iniciados da pleia de brilhante que conhecemos. Ao transpormos os seus limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois deu-nos a contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em quatro anos de hospitalização. Com surpresa... Verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu. A Índia lendária de tão sábias sugestões surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade, dos destinos da alma naqueles palácios circundados de colunas ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles, e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrosanto do invisível, servido por entidades de Escol, cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequeninos. De se ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados, dos antigos santuários secretos, e que nunca foi compreendida e, por isso mesmo, jamais praticada sobre a Terra. sentíamo nos bem. Emoções alviçareiras falaram de reconforto e de esperanças às nossas almas. E para maior realce da nossa satisfação o sol formoso reunindo nas mesmas dulçorosas expressões de beleza parques e jardins lagos e cascatas faiscantes o casario como o horizonte que se alongava infinito acariciando-os com tonalidades mansas, como se a sua luz de ouro fluido se coasse através de véus esgazeados, adelgaçando o volume do panorama lindo, como se tudo fora construído em finíssimas porcelanas. Guiados por nossos caros amigos canalejas, penetramos o belo edifício onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era este uma jovem dama, cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem, nada mais logramos saber, senão que se chamara Rosália e vivera em Portugal sua última romagem terrena. Fazia-se dispensável a presença de Carlos e Roberto. Entregaram-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem a labores mais urgentes com a promessa de virem ao nosso encontro, para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor e, centralizando o grupo, disse-nos, já descendo as escadarias do edifício, Principiarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe, irmão Demétrio, meus caros amigos, adiantando-vos ser imensamente grato ao meu coração, o servir a vossa instrução, tal se o fizesse a irmãos estremecidos. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes. Por isso mesmo auguro-vos compensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Todavia, deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras. Almejo antes para vós o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar-vos na permanência dos bons propósitos atuais. Agradecemos, encantados. Seguíamos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham, cruzando conosco, funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar nossa atenção. A jovem senhora continuava, enquanto o sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e, assim, despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Conforme verificareis, ninguém que, é acolhido neste instituto como tutelado temporário, Necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de um a dois anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, presurosos de repararem o passado cuja lembrança os desespera, de espiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência. Fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em Mira, o qual, por sua vez, já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se a chefia deste departamento, será encaminhado primeiramente à sessão do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra e em cujo internato será admitido, sob os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente, a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente, sem esmorecimentos, durante a sua via crucis expiatória, nos procênios terrenos. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da sessão de análises, os quais deverão estudar, naqueles internos, as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser, os reforios mais remotos da sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito e assim se revelando tal como realmente é, pois, ficai sabendo, caso ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressa em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-la em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Existe exceção, no entanto, para os asilados do manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram, Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio na carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando, assim, ensejos para novas tentativas futuras. Essa terapêutica balsamizada pela prece que diariamente lhe será ministrada em correntes simpáticas dos e benéficas partidas daqui em seu favor é tudo quanto no momento lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de Programação das Recapitulações. Pelo exposto, tereis compreendido que estas análises justamente serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir os méritos e os deméritos daquele que vai reencarnar, as quedas pretéritas mais graves e que, por isso mesmo, mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizadoras que se lhe possam fazer, a urgidura, enfim, da existência projetada, será estabelecida por meio da investigação descrita. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Será dificultosa, exigindo até várias experiências, torturantes mesmo até para o próprio operador, quando o condenado à galé da carne provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre. Ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios, quando o pretendente haja sido interno do Instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais não tardareis a ser encaminhados. De qualquer forma, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do Templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo Astral Superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação... Concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras daquele que vai reencarnar, de acordo com as suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória. Previstos os empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deva encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que, em seu próprio benefício, vem a deparar durante o desenrolar da existência justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena que tanto lhe convém e a qual, geralmente, Tão desejada é pelo próprio pecador batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia, que o examinará. Nota da Médium Não se deverá fazer conclusões exageradas desta exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convém acarretar para sua existência. Não se inferirá, portanto, que no túmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provação, isto que se depreende das obras básicas da doutrina. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor, quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, que os missionários do penitente, assim os técnicos do departamento da reencarnação, são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração, a serviço da causa da redenção humana, Geralmente os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na crusta do planeta. Havíamos estacionado sob as frondes dos arvoredos ao longo da avenida, por onde palmilhávamos e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão rodeados de discípulos e, mais ou menos baseadas em princípios análogos, à sombra dos cortinados dos plátanos, nos parques de Atenas. Pensativo, interveio o belarmeno que sorvia as palavras de Rosária com manifesto fervor. depender se á de vossas asserções, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade um como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade reprimível? Sorrindo com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucava enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício, rodeado de colunas e velado por aprazíveis rendilhados de arbustos floridos e arboredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição. Recolhimento — Não, meu amigo — o senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveríeis antes ter compreendido que aquilo a que chamais fatalidade não é senão o um efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como um espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, pelos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva, do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também, nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, dali-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sobre o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos, porque, entregue a si mesmo, resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Outro sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito, encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que, antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim. Mas, no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer.